E aí galera, beleza? De nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui O negócio é o seguinte, se você não me segue no Instagram, segue lá, tá aqui na descrição Bom, vamos ver aqui, eu já fiz isso da Amanda, agora a gente vai ver da Tracy Mas tá ligado que no, no game ela né, tem um negocinho ali E é os é, sete segredos sujos da Trace, mano Seguinte, esse cara com, é, Costuma criar algumas cenas Mas eu tô ligado Que tem algumas coisinhas aqui no jogo Que... vamos lá, vamos dar o play aqui Deixa eu colocar o áudio Que tá sem o áudio Tem umas coisas que... Ó, como essa, isso aqui, ó Eu já até fiz vídeo é, Mais ou menos no começo Do jogo, que você consegue pegar isso daí Que é o, o namoradinho dela e o mais engraçado galera, ele vai. Deixa eu ver se ele me for mostrar aqui, se vai dar pra ouvir. Ó, se liga. Hey, Tracy! What's going on, Trace? All good, Trace? Tracy! Hey Trace! I love you, Trace. Hey, Trace. What's going on, Trace? James. Father. Hey Jimmy. Hey Dad. All good, Trace? Vocês escutaram? Não falei nada pra vocês escutarem. Isso daí, galera, realmente acontece no jogo. Eu não sei se vocês jogando ali é, passou meio rápido, mas se você encontrar ela com aquele, aquele namoradinho... É... Essa daí eu nunca vi. Se você encontrar ela com o namoradinho ali, ela fecha a porta e você escuta aqueles barulhos. É em inglês, né? Infelizmente. Ah. Ah. Será que é depo depois, sendo depois lá do iate? De deve ser depois do, do lance daí do iate. Ah, oh, o poster da Tracy? Sério, mano? Ah! <risos> Ih, caramba, ela tá... O cara tem um pôster dela. Lá. O e-mail da Tracy. Ih, rapaz, tem um número, vamos ver. Telef é o telefone dela? Eu acho que o Trevor não tem, né, o telefone da Tracy. Deve ser algum áudio. You're through a Tracy sucks. If you're horny, leave a message and I'll listen to it live on cam. The hotter, the better. Quem manja no inglês, coloca aí o que ela disse aí no, no, no, nos comentários, hein? Traduz aí pra nós. E é o... Caramba! A Man Amanda e o Michael saindo junto ali, velho. Ué, mas isso daí daí... É... Não entendi, velho. Isso aí é aquela missão que o, que o Franklin invade, a casa do Michael. Eita! Caraca! Eu tô falando, ele, esse cara costuma criar algumas cenas, então eu não sei. Ah mano, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não. Ai aí não, ai aí não, ai aí não. Essa daí eu acho que é criada, galera. Eu nunca vi isso aí no jogo. Ih, que ela tá com a garrafa de cerveja ali, velho. awkward. Ah, não, não, não. Isso aí foi criado, velho certeza. Ai, meu Deus, espero que não mostre nada, velho. Que isso aí no, no YouTube? Não, não, não abre, não, não abre. não Ah. Que isso, velho, peraí. Ai, meu Deus do céu, velho. Caraca! Aí não, velho. Isso aí. Ah hey, lá, Stalker. Daddy, What is it? Money? Drugs? Your ah, isso daí é. É aquela missão lá que depois que o, ele reúne a família lá, tem um cara maluco ficando atrás dela. Inclusive, você persegue ele, né? Depois, é realmente isso aí. É uma missão que é que é. Mano, é, tá numa parte do jogo que você tem que avançar muito. Então você tem um save. Tem coisas que no jogo que você precisa tá estar naquele, naquele, naquele momento. Senão você não consegue pegar, tá ligado? Porque o jogo vai vai ter tendo ciclos, né? Mas é aquele cara que tá perseguindo ela. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei como é que eu não fiz um vídeo, eu já até pensei uma vez fazer o vídeo seguindo ele, tá ligado? Pra ver aonde ele vai, né? Você me. engano o carro é um conversível. é um cara que tá num carro conversível. Very own stalker. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. What was I thinking? Yeah, you know, it's amazing you've turned out this good. Okay. You around here? Huh? Ah, purple car, that's him! Fuck! He's on you! Vale. Let's go! Hey é Smalukei! Fuck you, asshole! Hey, what are you running for, pal? Let's talk! Seriously! Eu não sabia que ela já tinha um Daddy. Sugar daddy. Sim, yeah, Ai, ai, ai, ai. Sugar daddy. Não é tão quando um homem no carro. vamos ver. Yeah, well, o que você fez aí? Você foi atrás dele? Trouble. Acabou com ele? Like hey, Como você eu sou seu filho, não É um velho, um velho. Mr. Sucks. Ela ah, é aquela mensagem, velho. Um Caraca, eu, que eu preciso Os ver, ver de isso de em de português, velho. Mr. Sucks, eu que era Tracer. Sucks, a coisa eu assim do, do eu Trevor. Eu Vou de ligar. De Mas como você no eu eu eu não ligar. Você eu eu nunca fiz isso, cara. De ligar pro telefone dela com outro personagem. Ela é azul e vermelho. Deixar ele fugir ou... Ih, já era. Mas faz sentido, velho. Com a mensagem do telefone do um acidente mas aquela cena lá é criada, tá galera ih cara, o carro dela o carro dela no dizem que tem um ursinho, né um ursinho dela no, no vestiário lá das garotas, né A gente ficou especulando boy, na época Essa é a última cena? É Eu oh, <laughs> Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa essa mulher passar, peraí. É, se gostou, clica no gostei, compartilha. Nós tamo junto. Fui.